Paul Véridiot escreveu sobre a Néstia Polar no final dos anos 80. Ele já percebia que com a entrada dos meios digitais nas casas, as pessoas se deslocavam cada vez menos fisicamente. Era como se elas dissessem, eu não saio para ver a paisagem, a paisagem é que vem até mim. Esse livro dele, linear foi publicado em 1990, e só quatro anos depois, a internet seria aberta ao grande público. Viridio morreu em 2018, um ano e meio antes do início da pandemia em Wuhan, na China. Viridio não chegou a ver meia humanidade fechada em casa. Meia humanidade numa inércia polar compulsória. Hoje, faz 70 dias que eu estou em isolamento social, em autoconfinamento inércia, só saio no fim do dia para caminhar um pouco, ver o Porto Sol, tenho várias séries de imagens de Porto Sol, em geral saio da cidade, caminho por áreas desabitadas, com baixo risco de cruzar com outros humanos, então eu fotografo, filme, registro, documento céu, momento, essa vida na pandemia, nesse nosso novo normal documento confinamento registrando seu avesso o campo a mata tudo aquilo que em arquitetura a gente chama de espaços livres de espaços não confinados depois eu trago para casa essas imagens de horizontes vastos de céus imensos que tanto se opõem ao espaço finito da minha sala o pôr do sol aqui dentro chega como sombras e reflexos que atravessa uma porção aprisionada de natureza, que é o nosso jardim. Merci, Paul. Nesse 70 dia de confinamento, faz frio e uma lareira digital me aquece.